O estado de Pernambuco, hoje, através da empresa Swap, sem dúvida alguma, é o maior violentador, violador de direitos. O que é você se acordar, ver um, um, um, duas, três motos na sua porta, tirando foto da sua casa? tá lá entrando dentro do meu quintal, ou seja, do meu, da minha privacidade, e dizendo, "Eu vou derrubar a casa. Essa casa aqui não pode ser construída. Ah, eu não vou sair não, vai sair. Ou por bem ou por mal. Tira bem, se quiser tirar. Se não quiser, deixa derrubar por cima. A gente tem um problema muito grande com, com relação aos sítios. Tem vários sítios aqui que foram, foram indernizados e tem vários que não. Quando eles tiram um morador, eles tiram tudo que o morador tem. Eles destroem a fonte de água, eles destroem a casa, eles destroem a, a casa de farinha. Tudo que era daquele morador vai abaixo. Quando a gente está defendendo as casas do cidadão para que não seja derrubada, aí eles trazem as forças armadas. Os vizinhos chegam a reclamando, né? Sobre a moradia. A reclamando que a gente faz, mas vai ser derrubada. Ô oh, vinha, que sofrimento! Eles chegam na tora com moto, pega, Carro. A gente leva muito um, um, um, um, um homem é um armado. Todo mundo armado. Quem é que vai em cima? A gente vive à mercê, com medo de ser assassinado. Por Ele é ameaçado de... sempre, sabe disso, né? É ameaçado de, de morte sempre. Suap. é um bando de bicho, menino, não é humano não. Camilo, não